Acha que vai ganhar? Você tá de onda, ê! Pode ter certeza que pra mim você é um idiota. Essa derrota, meu mano, agora se anota. Porque mano, desculpa, tu, tá seu boroca. Você tá ligado, mano, que você ramela. Quando você tá na frente, sabe? Eu rima, tá capela. Pra você não que improvisa. Você sabe que você não é Por isso que na minha frente você não é quer. Calma é. aí, rapaziada. Você tá ligado que eu sou verdadeiro. Você viu como isso é clichê? É o um feitiço contra o feiticeiro. <risos> Três, três, três, dois, dois, dois Só que eu nunca fujo de uma briga Por isso que agora eu dou continuidade Mostro minha capacidade e Você tá ligado que eu vou nesse caminho Até mandou o um speed flow Só que esqueceu do dedinho É Cola rima, você para Ele esqueceu do dedinho Esse dedinho para na tua cara Tchau, na minha frente você vai perder O papel mando pra tu Claro que eu esqueci do dedinho É porque ele tá em vi... <risos> Você tá ligado, faço rap improvisado Na minha frente você vai perder Cante, eu sei que isso é horrível Esse é o poder de uma rima clichê Viu? Não era o que vocês queriam? É o Barreto, viu, que tava perdendo E mandou uma putaria por isso que nessa rima cê peca! Ideologia só quando tá vencendo o tá perdendo ele vira o um dreca! Não, irmão, eu acho que eu posso fazer o que eu quiser! Mas quando eu tô aqui é verdade! Mesmo falando putaria, eu sei que é posso! Porque cristalha é minha liberdade! Essa é parada! Cê tá me entendendo? Faça rima improvisado! Eu tô mostrando várias versões de mim, se você não aguenta, você tá desclassificado! Não! Eu não tô desclassificado, você tá ligado, truta que eu também às vezes falo posta! Eu gosto de adversário bom, por isso eu mando aqui minha resposta! Só que pra mim você não é notório. Então, meu mano, você volta pro escritório. Porque tá, tá ganhando, te convém. Quando tá perdendo, você foi muito contraditório. E é isso que você faz. Você não tem o poder da palavra. Quando tá confortável, o dedinho é bom. Quando cê perde, cê trava. Essa parada, cê tá ligado de improvisação. O maior campeão da aldeia e o demônio tá na palma da minha mão.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 Irrelevante, te quebro com uma ponte, sem significante Sei bem, uh, faça rima que convém uh, uh. Eu sei que é um freestyle Foda lá da época da estudante Smae calma que eu faço o versado Você vem que a coluna, eu deixo você desmembrado Porque os dois rimavam na estudante Só que não estudo nada e eu vim pra ser estudado uh! Eu lembro de estudante, você foi amassado Eu lembro da nossa batalha Que eu fiz o folclore, você se amassado Fosse improvisado, você é cagado Na verdade eu mato, não improvisado É que você ficou bem famoso Com minha cara lá nos compilados! Kai. Brenas vai rimando, sabe que eu não sou sensei. Até porque de rima sabe que eu sou seu pai. Só que para mim, você se fe... oh, você virou freguês, eu não travei. E se o DAG foi Detroit, Mas cê se fode. Sua casa cai, eu sou o Kaioken, ou eu sou quem cai. Só que você é o filho, mano, então respeito pai. Na verdade, não, você não é inteligente. Usa desculpado, bom, porque você tá bom, na minha frente. Oh, eu sou o cara que tá incomoda Eu, mas tu fez improvisa? Do será bom, mas tá sacando não, eu não tô me acomodando, me acomodem com todo cômodo. Não sou dragão de cômodo, mas como dou uma pantiline na sua cara, você sabe que eu rimo, meu mano. Eu tô dentro do âmago do estômago, no favor do estômago. Tô fazendo isso aqui, sabe que eu rimo, mano. É sem suporte, na verdade, no estômago. eu mato o pro. Cracha, percebeu que eu trago o elemento É traquinas ou é borracha Que é para você no meio, já virou meu passatempo Isso que é... passar tempo, tô fazendo mesmo essa improvisada. passar passatempo, às vezes se tá perdendo. Às vezes se uma macaca tá destravada. A macaca tá destravada, rima improvisada. Você tenta rimar e você se engana. É claro que a macaca já tá destravada. Hoje na sua cara conheço o pente banana. Ah, o prêmio faz aqui me não inflama. Sabe que eu já faço mano aqui, sabe se você se engana? Passa minha B, B1 e B2, banana de pijama. Não. Na verdade, rima que você se acostuma a peixe banana, tá cheio de bala. Você descascou e não viu rima nenhuma. Isso tá foda. Dessa... Uou, rima na roda, essa aqui é a roupa prima. Se é peixe banana, eu cortei e virou minha vitamina.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 Por isso cê tá bacana Então faz o seguinte, vai chorar no seu programa Eu não choro no programa, esse aqui tá de piada Você quer uma caneta pra escrever suas decoradas Falou caso usar o beito, meu mano eu não preciso Ele aposentou com uma caneta, eu te aposento com improviso Cadê? Que eu não tô vendo Eu improviso nas ruas Eu quero uma caneta assim pra escrever as suas Porque você é decorado aliado Machuquei o supercílio, matei superestimado Aê. Super intimado não, o Apolo é ter aqui A rima pesada na levada de um belo MC Você quer o Carlos Alberto, chora igual Peppa Pig JP só tem de trio igual ele, a Champions League Palmas família, cadê as Palmas é. Gosto de fazer rima na hora, fazer rima já tá nos meus planos. Cante rimando, né, Sérgio Moura? Quebro sua perna, eu sou Sérgio Ramos. Ei meu mano, você tá ligado, presta atenção Que o cantinho faz o que de resta Quando você ganha o roubado do Mike, meu mano, ninguém fez protesto ou palestra? Tudo bem, mas eu não queria isso, até porque eu nem choro demais Cê é Sérgio Moura, cê é Sérgio Ramos Escrevo poesia, eu sou Sérgio Vaz Ô, oh, mano, nesse yeah, Agora com as minhas alegoria, Sabe por que na verdade o cante é mora No beat, trap o o bebe a bateria ah, Presta atenção Isso é rimar na hora, mano, eu faço free Se é Sérgio, vai, então Sérgio vai embora, essa rima eu já ouvi oh! Presta atenção que o nível eu aumento Tá me tirando, jamais vou desacreditar do seu talento Vai desacreditar, depois falou tomar um pau um pro Dudu esse MC Mas depois do estadual ele me deu um abraço Cê é falso, pelo visto, abraço foi de sucuri Aê, maluco, eu já não te vi Cê sabe né meu mano, agora nós te desdobra E como o seu abraço foi de sucuri MC falso na batalha, Apolo cobra Como você olha para mim e fala isso Presta atenção meu mano, que eu passo a visão Qual foi Apolo, tá depressivo? Encosta ali carai, dá um abraço nos ilusão Cê sabe como que foi... Faz... Ele vai é Cante não te deixe mais aê, Qual foi a polo? Você tá depressivo Pode ir lá dar um abraço nos ilusão E demorou se eu tiver depressivo eu abraço Porque é o abraço que hoje em dia é salva irmão aê, Você não tá entendendo? Porque aqui no palco você não é em si, É muito fácil fazer piadinha com depressão É nosso que nasce o mineiro por aí Só que eu não fiz piada Eu faço improvisação, seu capaço Porque eu não, eu não batalhei Você tava no espaço Presta atenção, não faço piada Pra mim, meu mano, você é um gabaço, porque quando eu tava depressivo e saí da aldeia, quando que você apareceu e foi lá, me dá um abraço. É. Quando eu apareci, minha cima é bonita. No que a gente no palco, já fala tanta coisa e de repente mano, e já grita. Não deu pra entender, sabe qual é o engraçado do seu verso que se limita. Eu concordo, não fui te dar um abraço, nem te conhecia, mas que adianta subir no palco e cometer a mesma fita. Oh. Palmas pra essa barra!